Eu não sei se você é um assinante do meu canal ou caiu aqui de paraquedas. Bom, se não for assinante, aproveite e assine meu canal, né? Mas provavelmente você é um buscador. Aliás, como eu sempre busquei, continuo buscando. Eu quero aprender cada vez mais. E para mim isso é fantástico, como deve ser para você também, por isso que você está aqui, né? O universo sempre aproxima as pessoas que tem alguma coisa em comum, uma energia em comum, por exemplo. Sou muito grato pela sua presença. Então, vou tomar uma liberdade de falar para você o um segredo para uma vida saudável, hoje, ah, é formatar a sua mente saudável. Como assim? Bom, eu sou o professor Antônio Guiz, eu sou parapsicólogo clínico, terapeuta, ativista quântico, mestre reiki, e nesse vídeo vamos conversar sobre como que você pode construir, como que eu formatei a minha mente saudável. Bem, eu amo falar a respeito. Por quê? Porque até os 50 anos eu tive uma vida. E depois eu tive, estou tendo uma outra vida totalmente diferente. Até os 50 anos eu tive uma vida... De muito glamour, muito dinheiro, o funcionário do Banco do Brasil na época ganhava muito bem, família, prazeres, viagens, bens materiais. Mas toda a minha vida era incongruente com as leis universais, eu tenho comentado isso em vídeos. E aí, com 47 anos de idade, até 50, eu fui no fundo do poço, é, tive transtorno bipolar, depressão, câncer, uma falácia, separação, e era o suicídio, mas recomecei. Como é que tudo isso pode acontecer? Bem, no início dos meus estudos, acreditei que nós nascíamos com a mente como se fosse uma folha em branco, do zero. O início da nossa vida era o início de tudo e é mentira. Quando eu estudei, comecei a estudar parapsicologia, é, eu aprendi que nós nascemos... E junto com o nosso nascimento O nosso enxoval Vem toda uma história emocional De vidas passadas arquivada no subconsciente Eu trago toda a minha história Até hoje Porque a vida não acaba ah, De concordar comigo com Simplesmente porque você morreu A consciência da sua história continua Na próxima reencarnação Eu não sou espírita Mas isso é uma verdade Você vai trazer novamente a sua história o importante é lembrarmos também que quando nós nascemos fisicamente nesse planeta, claro, do zero até sete anos, nós não filtramos absolutamente nada. Nós recebemos todas as informações através de cinco sentidos e a mente aceita tudo, inclusive nos nove meses de gestação na barriga, na barriga da mamãe. Esse é um problema. Tudo, absolutamente tudo, é arquivado na mente subconsciente e você não sabe que lá está. Mas a memória pode aflorar a qualquer momento. Como diz o João Vitale do Roponopolo, todos os pensamentos e tudo que acontece são memórias reencenadas. O que acontece é que você começa a caminhar e a construir a sua história sem saber como funciona a sua mente. E aí... É como eu comentei no outro vídeo, vivemos prisioneiros da nossa mente. Às vezes o entendimento chega, mas você já está com determinada idade, como aconteceu comigo, mas chegou. O importante é que chegou. É, todas as dificuldades, toda essa catástrofe que você pode estar passando, que eu passei, ela tem um grande recado, mude. Não é essa vida que você quer, mude. Mude teu mindset, vire a chave e recomece a tua vida. Nós podemos recomeçar a nossa vida de certa, de qualquer ponto errado que estivermos. Então, como construir uma mente saudável? Bem, eu acho que você já deve ter lido muito, deve ter feito cursos a respeito, mas eu vou tomar a liberdade de lembrar algumas sacadas para você se conscientizar ainda mais dessa possibilidade. A primeira sacada é comece a pensar em tudo que você faz, ou seja, esteja consciente no momento presente da tua ação. Se você conseguir fazer isso, você vai fugir do seu piloto automático, e quando você está no piloto automático, você não tem consciência do que faz e pode errar muito, e não é você que faz. É a outra persona, é o, é o outro eu que está dentro de você. Muitas vezes o ego que está fazendo por você e às vezes é prazeroso, mas não é o que você precisava. Então, comece a pensar. Pense mais antes de realizar qualquer atitude sua. Ah? Segundo, para pensar no que você faz, estar presente, faça exercícios ao ar livre, por exemplo, se você puder. É saudável fazer exercício para o corpo, para a mente, para a sua saúde e para a expansão da sua consciência. Se puder, faça academia, se puder, faça pilates, faça yoga ou qualquer tipo de exercício que você possa praticar para você serenar a sua mente. Para fazer ela pensar por você, não o ego por você. Terceira, música é verdade. Comece a curtir música, claro, aquela que te faz bem para o seu coração. Me perdoe os sertanejos, né? Mas essas eu não ouço. Preste atenção na letra da música. O som, né? Tem muitos. O som, o mantra, por exemplo, o som, tem um poder fantástico para a sua mente. Então. Comece a apreciar uma música Ela vai te ajudar a formatar uma nova mente Porque ela vai serenar Você vai sair do estado beta Que o estado beta é aquela correria de sempre Para o estado de alfa Um relaxamento E você vai se sentir bem Quarta sacada, leia, por favor leia Mas leia muito mesmo Meia hora por dia, uma hora, dez minutos se for o caso Mas leia, ah, leia a Bíblia Leia o um livro, o meu está pronto Mas não está na editora ainda né? leia, tem muita coisa boa no YouTube, é, só eu tenho uma, quase 700 vídeos à sua disposição no canal, tem muita coisa boa, pesquise lá, ouça, leia, escolha bons livros, alimente a sua mente com informação nova, toda informação tem energia, crie esse hábito e você vai ver que a sua mente vai ficar mais saudável. Quinta... Tome um banho de sol. Como assim? 10 minutos por dia, se tivesse, pudesse, é vitamina D. E a vitamina D faz, faz muito bem para a sua mente para o seu corpo. Tente essa prática. Não precisa ser tra com trajes de banho. É ficar ao sol. Escolhe um horário. Vai fazer muito bem para a sua mente. Sexta, descanse. Como eu falei, correria, correria, correria não vai te levar a nada. Descanse, por favor. Cuidado com a correria. Cuidado com a cobrança do perfeccionismo, descanse, relaxe, procure relaxar, faça experiência e a tua mente vai agradecer. Sétimo, procura aprender algo diferente. A mente adora isso, vai criar novos caminhos, vai deixá-lo mais jovem e com certeza será muito saudável. Qualquer tipo de aprendizado que seja novo. E o objetivo aqui não é criar um e-book, não é criar um curso, não é despejar toneladas de informações para você. É simplesmente alertar você da necessidade de cuidar da sua mente. Comece, pratique, tenha certeza que a sua mente dirá, muito obrigado. Ela merece e você merece todo sucesso, esteja no comando dela, que ela vai te agradecer e a vida vai aplaudir a sua atitude. Bem, espero ter colaborado na sua evolução, se não me perdoe. Assine o meu canal no YouTube, deixe um comentário e diga para amigos, né? Deixe um like também, e um abraço carinhoso, não mascar e até o próximo vídeo.